Como seria se um estalar de dedos da sua vida fosse transformada da água para o vinho? Imagine você viajando para os lugares que sempre sonhou, sem se preocupar com dinheiro, nunca mais se preocupar com boletos, contas atrasadas ou dívidas, poder comprar a casa dos seus sonhos, o carrão que você sempre desejou e tudo isso sem precisar financiar por décadas. Já pensou? Chega na metade do mês ainda ter dinheiro suficiente para jantar fora, presentear sua família, aqueles que você ama. Imagine nunca mais ter que acordar cedo para trabalhar em troca de um mísero salário que mal dá para pagar suas contas. Seria uma vida dos sonhos, né? Mas e se eu te disser que você pode conseguir tudo isso graças a uma tecnologia que já está disponível no seu celular e que vem colocando muito dinheiro no bolso de milhares de brasileiros? Uma tecnologia revolucionária que permite pessoas comuns ganharem 200, 400 ou até 600 dólares por semana. Isso mesmo, dólares. E o melhor de tudo, você pode transferir para sua conta na hora, de forma rápida e segura, sem precisar tirar um real do bolso para isso. E não tô falando de algum robô de investimento, robô de Pix, marketing digital. A roleta de prêmios, alguma dessas mentiras que você escuta por aí. Estou falando de uma tecnologia escondida no seu celular que pode colocar um salário de médico no seu bolso sem você nem levantar do sofá. Você só precisa saber como utilizá-la. Bom... Eu sei que pode parecer bom demais, pra ser verdade, mas o que eu tô prestes a te mostrar nesse vídeo é a forma como eu transformei minha vida financeira em poucos meses. Na verdade, eu também já ajudei muitas outras pessoas a ganharem dinheiro com essa tecnologia. E hoje, essas mesmas pessoas podem viver uma vida abundante, comendo nos melhores restaurantes, comprando iPhones de última geração, viajando pra fora do país. Dá só uma olhada! Fala, Rodrigo, beleza? Ó? Cara, tô muito feliz. Esse é o carro que eu comprei usando a tecnologia que você me ensinou e com pouquíssimo tempo usando ela. Cara, o mais engraçado é que é algo totalmente simples e que tava debaixo do meu nariz o tempo todo, né? Muito obrigado mesmo de coração, de coração mesmo, mano. Hoje eu vivo disso, né? Hoje eu cuido da minha família com isso. E ainda curto demais a minha, a minha vida, cara. Estou muito feliz mesmo, sou muito grata a você. Um forte abraço aí. Olha, Rodrigo, eu trabalhava como garçonete para ganhar um salário mínimo. E hoje eu tô conseguindo ganhar mais de 3 mil reais por semana. Tem noção disso? Eu vou mostrar aqui agora a minha realidade. Só com a tecnologia que você me ensinou a usar no meu telefone. Muito obrigada, você mudou a minha vida. Eu recebo vários relatos como esse todos os dias e isso é o que me deixa mais feliz. Afinal, eu sei como é viver uma vida infeliz, fazendo um trabalho que não gosta para ganhar, uma micharia que não dá para pagar as contas. E foi graças a essa tecnologia que eu pude abandonar o meu antigo trabalho e viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Poder dar o melhor para minha família, viajar para os lugares que sempre sonhei, comer as comidas que eu amo, fazer churrasco todo final de semana. E a boa notícia é que você também pode fazer tudo isso, graças ao que eu vou te revelar nos próximos minutos. Bom, antes de tudo, muito prazer, meu nome meu nome é Rodrigo Oliveira, tenho 32 anos e sou uma pessoa comum, assim como você sempre tive que trabalhar 8 horas por dia para pagar minhas contas e sustentar minha família vivi infeliz e sem perspectiva de melhora um certo dia após chegar do meu antigo trabalho de telemarketing, eu ficava navegando pelas redes sociais e vendo como todas aquelas pessoas viviam uma vida maravilhosa, invejável que qualquer pessoa gostaria de ter comprando carros novos, viajando indo a festas e restaurantes caros sendo extremamente felizes e realizadas e podendo compartilhar tudo isso com outras pessoas sem se preocupar enquanto tudo aqui Teria custado ou como iria pagar no final. Enquanto eu tinha que pegar um ônibus lotado todos os dias, ainda por cima, aguentar os esporros do meu chefe. Eu não aguentava mais aquela vida, eu tava a ponto de cometer uma loucura. Até que um dia, vendo a vida perfeita desses famosinhos da internet, vi uma publicação de um antigo amigo meu. Claro que não vou falar o nome dele aqui, para preservar a imagem dele. Ao entrar no perfil dele, vi que ele tava super bem de vida, viajando para França, Londres, Madrid, Maldivas e tinha acabado de comprar um carrão. Eu fiquei espantado, afinal eu tinha estudado a vida inteira com ele sabia que ele não tinha essas condições. Eu decidi ser cara de pai e perguntar o que ele tinha feito para conquistar uma vida assim. Afinal, o máximo que poderia acontecer era ele me ignorar. Porém, aconteceu o contrário. Ele me respondeu e revelou todo o seu segredo para viver tão bem, mesmo não trabalhando. E se tratava de uma tecnologia tão simples, mas ao mesmo tempo tão fantástica. Deixa eu te explicar para você entender melhor. Basicamente, empresas americanas de streaming de música estão com um sistema de incentivo ao uso de seus aplicativos. A grande maioria dessas empresas, como Spotify, YouTube Music, ganham dinheiro com assinaturas premium. Mas uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem sabem é que essas mesmas empresas estão pagando alguns usuários apenas para ouvirem músicas em suas plataformas, e o melhor, pagando em dólar. Quando eu descobri isso, eu fiquei maluco. Nunca imaginei que seria possível ganhar dinheiro com algo tão simples. Eu tenho certeza que você escuta a música todo santo dia, mas não recebe nenhum real para isso. Agora, imagine ganhar dinheiro enquanto escuta a música no banho, no final de semana com os amigos, enquanto dirige. Basta usar essa tecnologia incrível, colocar sua playlist preferida e pronto, você já estará ganhando dinheiro, sem se esforçar, sem nem precisar sair de casa casa, basta apertar o play, mas eu também sei que você tá cansado de levar uma vida medíocre não ter dinheiro pra comer o que gosta não poder dar uma qualidade de vida mais digna pra sua família, não ter um real no bolso quando seus amigos te chamam pra sair, e o pior não ter perspectiva alguma de melhora me responda até quando você vai aceitar levar uma vida medíocre, até quando você vai ver a sua vida passando enquanto você não aproveita e não pode fazer as coisas que gosta por falta de dinheiro chegou a hora de dar um basta nisso o que eu tô te apresentando aqui se trata de uma oportunidade real de mudar de vida, e eu poderia ficar quieto na minha, ganhando meu dinheiro aproveitando minha vida, afinal eu ganho muito dinheiro apenas ouvindo música, mas eu decidi compartilhar essa oportunidade e mostrar essa tecnologia incrível para ajudar outras pessoas por isso, eu criei um método incrível que ensina qualquer pessoa a usar essa tecnologia maravilhosa no seu celular e ganhar até 600 dólares por semana apenas ouvindo música, isso mesmo que você ouviu, 600 dólares por semana, já imaginou? Eu chamo esse método de lucrando com músicas, e é exatamente esse método que transformou a minha vida e a de milhares de outros brasileiros comuns, gente como a gente, e que agora pode transformar a sua também. Mas antes de te revelar como você pode ter acesso a esse método e mudar de vida, eu preciso te informar. Infelizmente, eu não posso ajudar todo mundo, afinal, tem um número limitado de pessoas que eu posso ajudar. Apesar dessa tecnologia ser uma fonte poderosa de gerar dinheiro, eu não posso abrir para todo mundo, afinal, as empresas de streaming de música têm um número limitado de pessoas que são pagas para ouvir música. Então, eu vou liberar apenas 47 vagas para o meu método, e assim que essas vagas forem preenchidas, esse vídeo vai sair do ar. Portanto, se você está vendo esse vídeo, sinta-se Privilegiado. Isso significa que você ainda tem uma chance de ter acesso ao método que te ensina a ganhar dinheiro apenas ouvindo música. Agora você deve estar pensando que esse método que mudou a vida de milhares de brasileiros comuns e pode te ensinar a ganhar dinheiro apenas ouvindo suas músicas preferidas e colocar até 600 dólares por semana na sua conta bancária deve custar uma fortuna. E sendo honesto com você, realmente deveria custar. Afinal, quanto custa viajar a hora que quiser? Quanto custa ganhar dinheiro dentro de casa escutando músicas pelo telefone? Quanto custa poder viver uma vida abundante, ajudar aqueles que você ama e ser livre para fazer o que quiser, não tem preço. Para falar a verdade, eu poderia sim cobrar facilmente os dois ou até três mil reais para te revelar isso, porém não vou te cobrar isso, fique tranquilo. Mil reais seria um valor justo? Eu acredito que sim, mas eu sei que esse valor tá fora da realidade da maioria dos brasileiros. E como o meu objetivo é ajudar pessoas comuns a mudarem de vida, eu monetizei apenas uma pequena parte desse método. E antes que eu revele o preço, eu quero que você imagine como seria a sua vida tendo acesso a um método poderoso como esse. Como seria olhar no seu celular toda semana e ver 200, 400 ou 600? dólares toda semana. Imagine você podendo comprar o carro dos seus sonhos, ajudando aqueles que você ama e proporcionando uma qualidade de vida maior para sua família, seria incrível, né? E para ter tudo isso na palma da sua mão, você não vai precisar pagar os mil reais que falei, nem 500 reais, nem mesmo 300 reais. Você pode ter acesso ao método Lucrando com Músicas por apenas 14 reais e 76 centavos em 12 vezes, ou 147 reais à vista, o que está praticamente de graça. São menos de 50 centavos por dia para dizer a Deus, a falta de dinheiro. Então, se você realmente quer mudar de vida e quer aprender como ganhar até 600 dólares por semana apenas para ouvir música, clique no botão abaixo antes que as vagas sejam preenchidas e você perca essa oportunidade para sempre. A partir de agora, você tem apenas duas opções. A primeira opção é você ignorar tudo que eu acabei de te mostrar, viver como se não tivesse conhecido essa oportunidade que milhares de brasileiros já estão aproveitando para mudar de vida e continuar com os mesmos problemas, a mesma rotina entediante, sem perspectiva de melhor e quem sabe algum dia, talvez você dê sorte e enriqueça, o que é pouco provável e sabe-se lá quando isso pode acontecer, né? Ou optar pela segunda opção, que particularmente eu acho a mais inteligente, que a maioria das pessoas que estão prontas para enriquecer escolheriam, que é garantir uma das vagas imediatamente e começar a ganhar dinheiro ouvindo música. Eu acredito tanto nesse método e sei o quão poderoso ele é que vou te dar sete dias para testar. Se você não vê nenhum benefício simplesmente não ganhar um único real em sete dias, eu mesmo irei te reembolsar 100% do seu dinheiro, sem perguntas, sem estresse e sem ressentimento. Ficou muito mais fácil de escolher, né? Afinal, você não tem nada a perder. Então clique agora mesmo no botão abaixo desse vídeo para ter acesso ao método que vai mudar a sua vida. Pense assim, a vida é muito curta e incerta, você já está muito tempo sofrendo por não ganhar quanto você merece. E saiba que há bastante dificuldade, sofrimento, tem angústia caso você não se decida e tome uma atitude hoje. Agora que você tomou sua atitude e finalmente vai ficar rico, basta clicar no botão abaixo e garantir sua vaga. Ao clicar no botão abaixo, você será redirecionado para a tela de pagamento da maior empresa de produtos digitais do Brasil. Fique tranquilo que seus dados estão seguros e nós não teremos a acesso a eles. Lá, você terá duas opções de pagamento, cartão de crédito, que é 100% seguro, seus dados são criptografados e protegidos e pode dividir em 12 vezes, Pix, que será gerado um código de pagamento para você, você copia, abre o seu banco e paga naquela aba de Pix, copia e cola, e as duas formas são amplamente seguras. Lembrando que se você fizer o pagamento usando o seu cartão de crédito, você receberá o acesso mais rápido e estará participando de um sorteio de um iPhone 13 Pro Max entre as 42 pessoas que garantirem a sua vaga. Assim que seu pagamento for confirmado, você você acesso ao método que vai te ensinar o passo a passo para você usar essa tecnologia que já está no seu celular para ganhar dinheiro de forma direta, simples e rápida. Então, agora que você sabe exatamente o que você precisa fazer para saber como ganhar dinheiro ouvindo músicas, clique no botão abaixo, garanta sua vaga agora mesmo antes que essa oportunidade saia do ar.